Bom dia! Olá, o meu nome é Inês Almeida, sou nutricionista no município de Óbitos. E hoje estamos aqui com a Dona Maria para fazer uma delícia de Natal. Qual é que vai ser a receita de hoje? Sonhos de Natal. Ok. E o que é que a receita vai, vai levar? Água, farinha, açúcar, manteiga, casca de limão, de canela, um bocadinho de sal e farinha. Vamos começar? Vamos. Pôr a água, um bocadinho, sal, um bocadinho de sal, um bocadinho de sal, um bocadinho de canela, a manteiga, açúcar e vai a ferver é isso? Sim. E uma casquinha de limão. Tem que ferver, não está a ferver muita safaria. Vamos já estar a ver, tiramos o pau de canela e a casca de limão para fora. E agora, juntamos uma só vez a farinha. Sempre a mexer bem, não é? Sempre a mexer, senão não, não, não posso. Tem que se fazer bem a massa. Porque a massa não rezer, não fica duro. Então, e agora, qual é que vai ser o próximo passo? Agora, vamos pôr a sobrita. Agora isto está pronto. Agora vamos pôr aqui. Temos que deixar a um bocadinho, porque não podemos mexê-la. Ela tem que ressecer um bocadinho para pôr os ovos. Para não cozer os ovos, não é? Não pôr os ovos. E, depois, depois, depois, depois, depois. e a sua casa costuma comer os sonhos? E no dia de Natal, na véspera, tem algo dia específico nem por isso? Não, a gente sempre, normalmente, tem o um Natal. E... Vamos pôr um ovo cada vez. Bem. Sempre à mão, é isso? Sempre à mão, porque o colher não dá. Mas vai estar a massa estar ou é preciso estar? Normalmente é, a é fria. É quase fria. Mas. se a massa estiver muito quente, os ovos cobrem porque não se consegue amassar a amassar. Eu não faço muito grana, faço sempre umas colheres. Mais pequeninas? Mais pequeninas. Faço sempre com duas colheres. O óleo não pode estar muito quente, é não, isso? Não, porque senão depois ficam logo cozidos por fora. Sim. E cruz por dentro. E elas estão a virar, portanto é esse o objetivo, Sim. não é? Ela então, tem que vir ao de cima do óleo e depois dar a volta sozinhas. fazer eles não têm espaço. Aquele ah, já virou. Este já virou. Aquele tamanho, já. Como é que sabe que eles, que eles já reventavam? Estão assim todos abertinhos, eles abrem isto. Ah, o Ai, que é que o não ficam aí não... em bolinha? Não, não fica. Bem, Eu agora vou passando aqui pelo açúcar. É só envolver, não é? É. Mas nesta altura podemos, não é? Já que são típicos ou tradicionais desta altura, só com os comemos na quadra natalícia, pelo menos podemos aproveitar, não é? Obrigada pela sua presença, foi muito bom para nós, óbvio, para nós, Município, ter aceito este convite. Acho que as pessoas vão ficar lá em casa muito deliciadas com esta receita, uma receita de Natal, num momento em que todos precisamos de partilhar. Muito obrigado, obrigado também. A Junta de Freguesia da Amoreira, que hoje aqui se fez representar pela a Ana Maria. Obrigada, Obrigadíssima. Obrigada, muito obrigada.